como construir uma base forte de inscritos que te ajudam compartilhando seus vídeos. Bem-vindos ao projeto Como Ser Youtuber e hoje nós vamos falar sobre interatividade. Para quem não me conhece, eu sou o Mico e hoje nós vamos falar sobre como interagir com seus inscritos. Bom, amiguinhos, primeiramente vamos conhecer quem são os seus inscritos. Seus inscritos são homens ou mulheres? São crianças, adolescentes ou adultos? Esse é o tipo de informação que você pode encontrar lá no analytics do seu canal. Sabendo quem são seus inscritos, como interagir com eles, como tratar os seus fãs, como fazer eles se sentirem bem e felizes com você. Bom, amiguinhos, são coisas bem simples e bem óbvias, mas é importante falar porque muita gente não faz, por mais simples que seja. Responder os comentários, por exemplo, é uma coisa muito simples e que faz o seu inscrito se sentir mais próximo de você. É claro que dependendo do número de inscritos que você já tem e o número de pessoas que te acompanha, fica mais difícil responder todos os comentários. Mas é importante que sempre que você lance um vídeo, você fique algumas horinhas ali só para responder os comentários, pelo menos os primeiros que chegam. Isso também incentiva as pessoas a quererem ser as primeiras a comentar e assistir o seu vídeo. Outra forma muito legal é você citar o nome de alguns inscritos talvez no seu vídeo ou fazer o que muitos youtubers fazem que é pedir perguntas e vocês responderem as perguntas dos seus inscritos no seu vídeo. Uma forma muito interessante de interagir com inscritos é por exemplo o que o canal Nostalgia do Felipe Castanhari faz. Sempre no final do vídeo ele pega e convida os inscritos a deixarem nos comentários alguma sugestão, alguma ideia para o próximo vídeo. Isso além de ajudar na inspiração para criar mais conteúdo, ele está interagindo com os inscritos e botando a ideia dos seus inscritos no canal. E é claro que quem acompanha o seu trabalho vai adorar saber que você criou um vídeo graças à ideia da pessoa que te acompanha. Eu sempre digo aqui no meu canal que um youtuber precisa, necessita ter todas as redes sociais, justamente para isso, para ele poder ter essa interação com os seus fãs, os seus inscritos, os seus amigos, porque aquela pessoa que acompanha todo o seu trabalho para fazer um vídeo para o YouTube, com certeza essa pessoa se sente sua amiga, e é assim que você deve tratar os seus inscritos, como amigos, esse é o grande diferencial da televisão, para o YouTube, porque na televisão você assiste e não consegue interagir com aquela pessoa que está ali do outro lado da tela, enquanto o YouTube você consegue fazer isso com maior facilidade, então é importante que você aproveite e tire vantagem disso, outra coisa importante é você criar um fandom isso é, um nome específico, uma forma carinhosa de você chamar os seus inscritos, sempre quando eu começo um vídeo, eu começo dizendo, olá amiguinhos, porque de novo vou repetir, eu considero todos vocês, meus inscritos como meus amigos e chamar vocês de amiguinhos é uma forma engraçada, pouca gente fala isso, amiguinho e as pessoas acabam gostando assim como outros youtubers chamam os seus inscritos por algum fandom diferente então eu te pergunto, como você chama os seus inscritos? Eu convido vocês a deixar aqui nos comentários como vocês chamam os seus inscritos isso é uma forma de interação. Vocês vão comentar algo que eu estou perguntando para vocês. Sabe aquele clubinho secreto, mas que na verdade não é secreto, porque todo mundo conhece, todo mundo quer participar? É isso que você tem que fazer com o seu canal e seus inscritos. Crigírias, piadas, bordões brincadeiras internas que só quem é inscrito do seu canal vai entender. Isso atrai as pessoas a quererem participar dos seus vídeos e do seu canal. Claro que eventualmente você pode criar um vídeo, viralizar e muitas pessoas que não te conhecem, que não conhecem o seu canal e que não são inscritas, veem o seu vídeo e compartilham. Porém, os que mais te acompanham, os que realmente compartilham o seu vídeo, tanto bom ou mais ou menos, são os seus inscritos. É importante também que você dê alguma recompensa para aqueles seus inscritos mais fiéis, tipo dar uma atenção mais especial para quem realmente te acompanha, pois afinal, aquela pessoa que está sempre compartilhando seu vídeo ela merece isso, né? Então, eu acho legal você criar um grupo com aqueles inscritos que realmente te ajudam. Você pode fazer isso através das suas redes sociais. Nada mais justo do que aqueles que mais te ajudam receberem uma atenção maior sua. Também é legal você compartilhar tudo que você recebe dos seus inscritos. Isso é como você demonstrar gratidão pelo que eles te ajudam. Também é fato que compartilhadores tem mais seguidores. Bom, amiguinhos, espero que eu tenha ajudado vocês com algumas dicas aí sobre interatividade. Sei que muita coisa que eu falei aqui no vídeo é bem comum, porém, eu achei importante fazer um vídeo sobre isso, porque muita gente não faz. Muita gente cria canal no YouTube já achando que é estrela. E não é bem assim que funciona, você é apenas mais uma pessoa fazendo vídeos para a internet e ninguém é melhor do que ninguém, certo? Então tratem seus fãs, inscritos, amigos com muito carinho pois eles merecem então é isso aí amiguinhos espero que vocês tenham gostado desse vídeo inscrevam se nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado assim sempre que tiver alguma novidade vocês vão ficar sabendo através das minhas redes sociais e se você tem alguma dúvida você pode deixar aqui nos comentários e eu estarei fazendo um vídeo ao final deste projeto respondendo todas as perguntas e caso você seja novo aqui no canal não esqueça de se inscrever, pois assim você estará me ajudando e não vai perder mais nenhum vídeo que sair, né? E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistem o meu canal e me ajudam compartilhando, pois é graças a vocês que eu continuo fazendo vídeos, porque senão eu já teria desistido há muito tempo. E o mais importante para ser um youtuber é não desistir. Então é isso aí, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Falou!